Olá! A experiência do pensar atribui experimentos mentais interativos em um ambiente real. Com isso, é importante ter com clareza que existem muitos paradigmas para a inferência. Entre eles, a inferência frequencista que determina o que é plausível ou não, dadas as proporções ao que se considera para o determinismo de certas amostras e certos padrões. Considerar padrões e condições onde Sempre se repete. Constituições e formas é viável, porém, estabelecer como real e correto algo apenas pela repetição do mesmo é algo ilógico. Sempre aconteceu assim e por isso sempre irá acontecer. Esses padrões não têm sentido apenas pelo conjunto de dados serem similares ao que os seres interpretam como coerentes e corretos. Considerar as características dos conjuntos e dados é de suma importância para que a prioridade e as propriedades do que se estabelece como frequentes se estabelece como corretos, não só podem limitar a interpretação, mas sim podem estabelecer inferências insustentáveis e limitar a objetividade e a tomada de decisão com foco na serenidade, saciedade e equilíbrio. Saber que fatores são sempre únicos, independente das conjunções, independente da estrutura a qual eles são inseridos, é de suma importância para que não ocorra uma interpretação tendenciosa e uma subjulgação da lógica, através de algum tipo de viés cognitivo, interpretar as inferências e a frequência dessas deduções usadas como fatores pré-estabelecidos, é muito importante para estabe estabelecer certas probabilidades e a descrição de um mapa bem fundamentado. Ter uma abordagem coerente, usando regras saudáveis para a vida plena, é de suma importância para interações saudáveis em um ambiente racional. A racionalidade é importante para que a dinâmica em rede do psiquismo tenha fundamento. As equações que fundamentam a lógica do mapeamento do psiquismo são sutis, a ponto de que uma inferência frequencista baseada em um julgamento mal fundamentado, Determine a interpretação dos fatores psíquicos como caóticos. A interpretação de uma variável é extremamente importante, porém, a interpretação do meio a qual a variável está sobre uma base de parâmetros não paramétricos de parâmetros não totais é mais importante saber que existe uma subjetividade não esmiuçada e uma quantidade do ambiente não desbravada e variáveis não controláveis é de suma importância para que o experimento do psiquismo para que o experimento da vida tenha maior função em um meio de interação humano, o pensar é o resultado da equação mente e ambiente, a experiência é a essência vivenciando a interação da mente em um ambiente proporcionada por um desejo. Obrigado a todos e até.